de volta com mais um episódio, temporada 10, episódio 1, com vídeo e com áudio. E para começar uma nova temporada, meus coleguinhas aqui, Marcos Nogueira e Armando Lacerda, para a gente fazer uma discussão de alto nível sobre, já voltamos ao normal, podemos viajar, podemos tirar a máscara, tá tranquilo, todo mundo se sente bem por isso, então essa é a ideia nossa aqui. E, claro, né, a gente aqui não é contra a vacina, contra o isolamento social, contra o uso de máscara, contra nada disso, né? porque todo mundo aqui quer continuar vivo, é o nosso objetivo, para que a gente se encontre no próximo evento presencial, que a gente aguarda né, que seja em breve. E aí já está rolando alguns pequenos e tal, vamos trazer isso aí para a nossa pauta aqui, mas só para fazer esse disclaimer né, inicial aqui, porque acho que hoje está todo mundo muito sensibilizado com o que está acontecendo e temos que sim nos sensibilizar, né? é, realmente foi uma doença que, que fez, aí, que transformou o mundo, né? fez muitas vítimas e eu acho que é realmente muito, muito triste né? pelo que a gente passou, não só falando das vítimas, mas falando de, de vítimas secundárias, né? vítimas secundárias são aquelas que hoje estão passando fome, hoje estão com seus negócios arruinados, né? hoje estão sem família, então são vítimas secundárias aí dessa doença que muita gente leva na, na brincadeira, né? embora aqui a gente tenha uma pegada muito divertida, mas eu acho que a nossa pegada é divertida, mas tem muito também, né? de seguir regras, de estar compliance com tudo isso. Né? Bom, feito a introdução inicial... É, Bem-vindos aí, né, coleguinhas? Tinha tempo que a gente não se falava, né? Tudo bem por aí, Marcos? Tá tudo por aqui e por cima, pelo mais a norte de, dos três, né? <risos> é, está tudo bem, está, o frio está começando, mas está tá tudo bem. Estamos, estamos desejosos que esse normal volte. O, a pergunta que eu quero deixar aqui é o que vai ser o normal, o novo normal? É, e eu, eu, eu vou te falar que eu já tô vendo normal em algumas cidades aí circulando, tá? Eu, eu, eu, eu, eu, eu me pergunto assim, é, será que tem gente que ainda não acredita nisso, né? Mas vamos passar a bola aqui, Armando, e aí, tudo certo aí? Armando saiu lá da Califórnia, tá na Flórida hoje, né? Paciente? Olha, já tô com o pé na estrada. Tô aqui, Jorge, obrigado mais uma vez pelo convite para a gente estar junto é. aqui no seu canal, muito, muito legal e pois é já estou na estrada aí já, já voando para alguns eventos aqui para tanto para eventos de comunidade como foi esse final de semana passado quanto para trabalho né tinha tive alguns lugares a trabalho também e como o Marcos falou né eu não eu particularmente não gosto da frase novo normal todo mundo fala novo normal ah, essa semana eu estava conversando com a amiga, eu falei: a vida sempre foi anormal, sempre teve suas coisas diferentes. Então, é simplesmente sequência, né? E é, é adaptar ao momento que a gente está vivendo. Mas tanto lá na Califórnia quanto aqui na Flórida, as coisas estão mais, é, vamos dizer assim, menos tensas. Se normal é não estar tá tenso, então as coisas estão menos tensas pelos motivos da Covid. Estão tensas por outros motivos. Mas pela Covid está menos tenso. Então, o Brasil não mudou nada. O Brasil é sempre tenso pra caceta, né? Porque <risos> até <tão bom>, <risos> O Brasil é sempre um momento de tensão um absurdo. Você investe na Bolsa, tenso. Você sai na rua, tenso. Momento político. Não, o Brasil é o país do futuro. Porra, não tem tudo isso. de <risos> idade, né? Que o Brasil é o país do futuro. Eu estou esperando essa chegada já há algum tempo. Né? Eu vou te confessar, Armando, eu... eu... Eu gostava até do, do termo novo normal, cheguei até a usar algumas vezes, mas eu agora sou partidário aí da sua ideia, que eu acho que a gente tá mudando, né? Mudando coisas. Se você lembrar, e aí você que tá Califórnia aí, né? Que recebe uma galera do outro lado do mundo com mais frequência, né? É... Quem vinha sempre da Ásia e tudo mais já tinha o costume de uso de máscara, e que a gente olhava e dizia assim, mano, o que que é isso? Ah, você chega ficava chocado, você dizia assim, cara, desceu um avião vindo ali, né, de China, de, de Taiwan, né, e você olhava todo mundo de máscara, Coreia também, todo mundo de máscara e tudo mais, e já vivendo, né, momentos como esse que a gente tá vivendo hoje, mas relativamente normal. Né? Ou seja, meu, eu uso máscara quando eu estou ali naquele ambiente que, teoricamente, está tá perigoso. E, a partir daí, eu já, já tiro, levo o negócio Eu acho, de... um eu acho Ele... que, no meio de estudo, esta pandemia vem nos dar uma realidade um pouco diferente. E uma realidade, pelo menos eu espero, é, que mais do respeito pelo próximo. Né? É, e uma realidade que se a gente não se sente bem, a gente não deve sair de casa. Tudo bem, que aí vai entrar aí vai entrar naquela discussão de que sim, mas você é um privilegiado, você trabalha de casa, você pode ter os seus filhos em casa e por causa da escola há outras pessoas que não podem, mas não é só isso, cara. Eu acho que mostrou uh, não só neste caso para os empregados, mas especialmente para as empresas que essas tipo situações são situações normais e que não vem afetar a produtividade da empresa. que Eu acho que isso, para mim, é crucial. Porque existem ainda muitas empresas no mundo inteiro, e especialmente aqui na América do Norte, um, que ainda têm aquela, aquela filosofia de que funcionário, ou empregado, ou qualquer coisa, tem que estar no escritório naquela hora e tem que ir no matter what. Né? E eu acho que isso, no meio desta pandemia, mudou muito. Há muito mais flexibilidade de, de alguns dos trabalhos, como é óbvio, né? É, se realmente o familiar ou os filhos ou ele próprio não se sentir bem, de não ter que ser obrigado a ir para o trabalho por, uma respeito, por um respeito aos outros, entendeu? E eu acho que isso a gente aprendeu com, como você falou, que é uma coisa que já na, na Ásia eles já tinham devido a isso. Eu também ficava chocado, assim, uhum. nossa, que exagero o cara entrar aqui é. para fazer isso. Mas eles também usavam máscara, não era por causa da doença, mas máscara por causa de poluição também. Também. Okay. Também é preciso mencionar isso. Não, não é só por causa... Que a gente está começando a ver do lado de cá agora, né? discutindo isso. Discutindo Exatamente. poluição em grandes centros, discutindo problemas climáticos, discutindo tudo isso né? num conjunto, algo que a gente vê e diz assim, isso é um absurdo, estamos vivendo um negócio, mas... Já tem gente vivendo isso há alguns anos né? e, e perseverando em cima disso e achando saídas e, e manipulando formas né? ali de, de ter melhor. Essa discussão que você trouxe aí, né? acho que, que o Armando pode também trazer aí a, a visão dele, mas uma, uma ideia que eu estou vendo muito forte é que a gente romantizava o Home Office. Todo mundo romantizava. Dizia assim, meu sonho é home office. Meu, você trabalha de home office há muito tempo, o Marcos. E sabe como é? Sabe como é complexo ter o espaço próprio do home office? Armando também. Sabe o que é complexo? Regras dentro de casa. né? Eu trabalho muito próximo de casa, mas não é dentro de casa. Então, é, a gente tem o ambiente próprio para falar isso. Aí é muito bonito, né? Por exemplo, agora eu estou gravando a única coisa que me incomoda é um, um feliz aqui que está passando de avião, não nem se o microfone está captando, mas é, é muito pouco, entendeu? Agora, imagina você num apartamento, três crianças, um cachorro, uma pessoa dentro de casa, o outro lá, você tentando se concentrar num sofá torto assim, digitando de lado, aí o povo diz assim, home office para todo mundo! Isso não é real, cara. Isso não é real nos grandes centros também tem a questão do, da, de, do, do habitat da pessoa você em, em Nova York pegar Nova York como um grande centro por exemplo se cara tem muito dinheiro e vai morar no apartamento com dois quartos em Nova York mas no geral se ele tá morando em Nova York ali para o Manhattan pra ali, ele tá morando numa, numa kitnet ele tá morando num estúdio se tiver muita sorte um apartamento de um quarto de um quarto então ele sai de casa de manhã vai trabalhar vai para a rua tá livre não está enclausurado. Você vai ficar de lockdown, vai trabalhar de casa 8, 10 horas por dia dentro de um espaço mínimo. Você vai pirar. A sua saúde é... mental vai, é... embora, vai pirar. Isso, isso, é, uma isso coisa... é muito interessante. Porque no meio desta, desta pandemia toda, eu li imensos imensos artigos de, de, de, de muita coisa que mudou. né Portanto, houve muitos negócios foram criados. Houve outros negócios que foram completamente... Estão tão completamente quase mortos, né? Mas o interessante é que... Por exemplo, falando nisso dos grandes centros, né? As grandes, a, a, a, as grandes empresas, elas criam... Estavam todas em, em downtown, por exemplo, em Manhattan, como você mencionou, né? Então, havia pessoas que estavam investindo, por exemplo, em apartamentos que tinham possibilidade de fazer isso. E muitos deles, você fala de apartamentos kits, né? Eu acho que são caras já com muito dinheiro, porque a maior parte das pessoas que eu conheci eles dividiam apartamento. É. Entendeu? Dividir apartamento, trabalhar de home office e muitos deles é viviam fora. Fora é. a tipo duas, três horas que era, era inviável você fazer o, o trajeto para ir trabalhar diariamente. Uhum. Esta coisa do Covid vai fazer com o home office vai fazer com que as, as empresas perceberam que as grandes empresas, vamos falar delas, por exemplo, a Google, a Apple, a, a, a Microsoft e todas elas, né? Facebook, começaram a, a, a deixar os empregados ir para casa, começaram a ver, e neste momento, se tem problemas de os centros, das, desses centros grandes que estão vazios, as pessoas procurarem casas maiores, as pessoas continuarem a trabalhar, procurarem mais localizações onde tenham uma boa, acessível internet... Para poder trabalhar dessa forma, onde possa. Você viu, você viu mudanças no, no, no cenário imobiliário gigantesco? completamente Uma galera de... migrando da Califórnia para Miami, por exemplo. Morar aqui Não, o, êxodo, da... o, êxodo, o êxodo na Califórnia ah, é, é enorme. É absurdo, porque o custo era muito alto, né? O êxodo, e o interessante, você falou de Miami, Miami, é, é, é, a Flórida, no geral, é, existem casos mas eu achei muito interessante quando eu vi no noticiário que especialmente na região onde eu moro ali na ao redor de São Francisco ali uh, um, o destino número um preferido é Idaho é no meio das batatas no meio das batatas batata, lá em Idaho e Idaho tá criando um polo tecnológico agora e o custo de vida é muito menor e o, uma coisa que que eu particularmente eu não sei se eu se eu uh, concordaria com a empresa se ela viesse com uma proposta dessa para mim mas as empresas que o Marcos comentou, a Apple, a Tesla, outras empresas ali de volta do vale do silício, falaram, olha, se você mora por aqui, o seu salário é 220. Se não, mas se você quer trabalhar remoto e mora em outro lugar onde o custo de vida é menor, a gente então, vai te pagar menos. A gente está vivendo é. isso no Brasil. O grande boom né, que o pessoal tinha, dizer meu, eu trabalho para o exterior, eu ganho dólar e tal, não sei o quê. Algumas indústrias, algumas empresas estão ajustando salários. Assim, não, não. A gente, a gente aqui tem uma política salarial, mas meu, eu não sou o mesmo desenvolvedor que você tem aí. Aí o cara diz, não, concordamos. Mas você mora num país que é mais barato. Então, como o seu câmbio favorece, eu vou jogar com o seu câmbio a meu favor. E, mas isso aí é o oportunismo de muitas empresas claro, que fazem cara claro. mas aí a gente aí a gente tá começando claro, a tomar claro. mas esse oportunismo claro, claro. Mano, esse oportunismo que está chamando de oportunismo mano, tá virando política de, de salário não é, é política politicagem política de partido não, então, mas é política de regra e obrigado, Jorge, como tá se tornando como regra de salário e de certa forma você já via isso antes a empresa estava estabelecida em Nashville por exemplo e está criando um polo tecnológico grande também ali para o lado norte no, no, no, noroeste nordeste ali de Nashville uh, um amigo meu que morava na, bem antes da pandemia morava na Califórnia foi para lá ganhando uh, dois terços do que ele ganhava aqui mas uma qualidade de vida muito melhor lá porque o custo de vida é menor uhum. né? uh, é poli... Agora passa a ser regra, mas, né? Isso, isso dia... aí, Armando, desculpa, eu vou discordar de você, porque isso aí eu vejo de todo lado, cara. Você vai na Europa, você vê isso também. Exato. Você tá nos, grandes, nos grandes centros da Europa, né? Você tem um ornato que é superior aos outros. É. é mas hum, olha só. Aqui, aqui, aqui na América do América é tá a mesma coisa, uma cara. Política generalizada, ou seja, o cara. É. E daqui a pouco você vai ter o seguinte: você vai ter uma inversão do seguinte, olha. Eu não contrato mais ninguém local, porque eu, eu descobri que algumas roles aqui dentro funcionam bem remotas. Então, por que diabos eu vou trazer alguém para dentro do escritório? Então, não, aquele não. tal do novo normal, na realidade, é uma coisa que já vinha de antes e está sendo. O novo ah, normal. Você é sabe que eu, eu, só a, palavra que a palavra que eu, eu gosto? A palavra que eu gosto é, é que, que a pandemia causou, chama catalisar. Catalisador é aquele, né? Todo mundo conhece é aquele aquele dispositivo que ele acelera um processo. E o que a pandemia está tá, tá causando é essa aceleração do processo de reavaliação sobre como a gente interage com nossas tá atividades. Um o empreendedorismo que ele tá trazendo os termos novos aí, português, está daqui a que ele vai dizer que empoderou alguém. Não, empoderar é contigo, Jorge. Você é o cara que empodera. Cara, eu estava eu, eu achando estranho que 15 minutos e não tinha começado. Eu já estava assim, fazendo... Esse papo estava muito tenso. Estava muito tenso. Pronto. Mas pronto, durou 15 minutos. Pronto. É o novo normal. Já voltamos ao normal. Já voltamos ao normal. Ô, Marcos, o que, que mudou no seu hábito de consumo aí de dentro dessa pandemia? Cara, eu vou dizer que o que, o... que foi o, o pior para você dentro da pandemia para você comprar? Cara, nada. a única coisa que eu fiz eu fiz eu eu já estava em home office, como você falou há, há, há muito tempo, né? Há bem antes, bem antes da pandemia começar. Só com meu home office era um home office em que eu passava não muito tempo, eu passava muito tempo viajando que você sabe, né? Uhum. E então uh, as necessidades de um, de realmente ter um, um, um escritório confortável onde eu passo todo o tempo um, veio prevalecer, ou seja no início eu investi muito no meu, no meu, no meu, no meu escritório aqui eu, é, mano. eu, eu, eu usava, usava o meu irmão agora vai crescer eu usava o meu, o meu Mac como laptop, como a minha máquina central. Não, você é, porque... Deixei de usar agora. Você deixei de usar, né? agora estou com. Demorou na agora... pandemia, então. Você, você decresceu. Ah. Não, decresci. Eu, eu, eu construí um computador, eu montei um computador, Windows 11. Agora é, você Windows um ah, computador. Você tinha o médico. agora tenho uma torre. Como tinha há muitos computador. anos ah. atrás. É a gente bitcoins. Agora. Cara, dá para girar bitcoins, mas não vou não vou não vou jogar bitcoins mas 80K, tenho aqui né? os, meus, os meus monitores ah. e agora é bem mais confortável entendeu é. ah. agora de resto comprou tudo o possível imaginário para montar máquinas e tudo mais mas Cara, não o, eu o, eu, o eu... O que eu consumo tirando essa parte de, de, de computadores e tudo mais né de tecnologia porque eu acho que tecnologia a gente a gente não teve grande mudança até porque eu pelo menos, né, nunca fui na loja comprar um determinado hardware específico, porque é complicado você chegar numa loja que tenha tudo que você quer. Então essas compras acabam sendo muito pela web, né? Ô, Jorge, Mas eu, eu me perguntei, triste para você, Jorge? Hã? Eu tenho uma notícia triste para você, Jorge. Pois não? A Fry's Tá praticamente fechada. Mas eu comprei um cartão quando eu fui na Fry's. Já estava fechando, Armando, a última vez. É, 2020, agora tá ruim, Jorge. Lá em Vegas, e eu, eu quando eu vi. Aquilo tá uma decrepitude total, né? Você passa assim, aquele Halloween, é Halloween todo ano, né? O ano inteiro agora. Triste, não tem mais nada, né? Eu é exatamente um o que você falou. Você na loja, loja achar a peça, a frase acabou. manter aqui, porque, porra, aquela loja, velho. Aquilo faz parte do imaginário. Você chegava ali. Você comprava do componente a geladeira. Você saía de lá, bicho, alucinante aquela Eu saía ia lá com uma geladeira do Ikea. É. Você, você ia montando, né? Você é. era é muito louco, velho. Você conseguia fazer, quero montar um carro de controle remoto agora. Eu ia na Fry's, passava a tarde lá, tinha um carro específico de componentes eletrônicos e tal. Agora, por último, já estava tava, já decrépito, né? O negócio... Mas, Mas sabe o que matou a Fry's? O que matou a Fry's foi a Amazon. Também também mas para responder a você o que é que mudou Comecei a consumir muito mais localmente do que eu consumia antes em tudo comecei a ter uma perspectiva de que uh, não posso só pensar em mim né não posso só pensar e mesmo que eu vá a uh, fazer a uh, comprar alguma coisa eu tentei da minha forma possível né uh, Poder, é, poder ir para o pequeno e ir para o mais, macho mais pequeno, ou seja... Você está fazendo isso... isso mesmo? Posso perguntar isso para a sua mulher? Ou você está falando isso Posso, pode. Cara? Não, pode. <risos> perguntar. É pode isso. perguntar. Trazer verdades aqui, né? Não, pra verdade. Novas, né? Com certeza. É, eu tenho essa visão aqui, cara. A gente está tá muito, muito apegado nesse negócio aqui também. De, de olhar e dizer assim, cara, vamos manter isso aqui. Né? Vamos manter o restaurante. Aqui no Brasil teve um negócio muito bacana que muita gente comprou voucher de restaurante para consumir depois. Sim, e você legal. assim, Pô, legal, é legal, né? Então é um negócio bacana, porque assim, a gente gosta de ir no restaurante. Não tem... Eu, eu, eu não aguento mais pedir o delivery. Não dá mais. Você diz assim, cara, eu não aguento mais, a comida é ruim. E não é que a comida é ruim, é porque a experiência é péssima. Você é. primeiro chega uma caixa, aí passava na televisão a cada 15 minutos dizendo, você tem que desinfetar. Tem que passar algo não sei o quê. Tem que fazer não sei o quê lá. E chegava uma caixa, era uma operação de guerra. Você botava uma roupa daquela, vai, o Hauser. Das merda. Pegava, <risos> pegava, pegava uma pinça. Né? E aí, assim, a experiência se destruiu. Agora, pra mim, bicho, um negócio que foi muito tenso, e, e eu realmente passei um tempo aqui sem sair mesmo, né? Foi, por exemplo, comprar um tênis. Eu nunca tinha comprado um tênis pela internet, velho. E é um negócio que parece ser normal, né? Assim, eu, um nunca tênis na internet. eu nunca comprei. Cara, eu nunca comprei. Mesmo durante a pandemia. Um, eu comprei uma, uma uma bota aqui chegou um negócio. Eu olhei e disse assim, nossa, mas que feio. Ô, cara, amigo, isso foi uma tava... coisa que eu não comprei durante a pandemia. Foi sapato e roupa. Opa. Eu estou precisando do evento da Microsoft para eu renovar o meu guarda-roupa. roupa. Opa. Roupa, é? roupa eu comprei. Roupa, eu, eu não comprei em volume, mas eu cheguei a comprar algumas coisas: camisa, uh, acho que eu cheguei a comprar um casaco, Beth também, minha esposa. A gente chegou a comprar alguma coisa, mas nada em volume, nada assim super boom. Não, comprou, porque se você não tivesse. Só tinha uma coisa que fazer dentro de casa. Ou você matava os familiares. Você <risos> arrumava uma forma, né? De meu de cachorro quase um... meu. Deu vontade. Aí. Então, assim, você chegava uma hora que você dizia assim, eu não aguento mais, porque eu já conheço todos os números dos canais da TV a cabo. Já sei a programação inteira. Você já sabia o negócio todo. Já sabia tudo que fica dentro de casa em que lugar está. Todos os pratos do delivery com os preços. Os valores das entregas e quem entrega e como é que entrega rápido. Aí chega um momento e você diz assim, meu, eu tenho que arrumar uma coisa nova, vou comprar uma roupa. Mas a gente não precisa de roupa, a gente não está saindo. Não, se dane, eu tenho que comprar qualquer coisa. Né? É o delivery não. mesmo de comida, não usei não, porque tinha que inventar uma desculpa para sair, então a gente pegava o curbside, né? Pegava lá do, do lado da loja lá só para ter uma desculpa para dar uma olhada na rua e voltar. Mas no começo da pandemia a gente ficava seis dias dentro de casa só saía um dia por é. semana para fazer, né? comprar coisa no mercado o que fosse. Você perguntou o que é que mudou na, na qual foi a dificuldade. Aqui, eu não lembro se no Brasil tem, mas aqui na América teve uma onda muito esquisita de falta de papel higiênico. Aquilo foi ridículo, né, cara? Aí, não ri, não. Mano. Não, mas teve, tudo lado, não, teve não. todo lado, cara. Teve todo lado. Mas é, é isso. É isso aqui que eu é que acho. O estranho. faz merda o tempo todo. Então, assim, né, ele já produziu um nesta Não, nova. mas é isso que eu faço. É isso que é, é estranho, cara. Eu, eu, eu, eu, por exemplo, eu resolvi. Muita gente resolveu, não é? Uh, investir na casa foi aí onde eu, onde eu me concentrei um pouco mais do tempo uh, não a comprar roupa nem nada mas uh, como eu tinha uma casa, uma casa que eu construí recentemente, havia alguns projetos que eu queria fazer, então me concentrei a fazer isso e eu lembro que uma das coisas que eu quis fazer é foi comprar um trampolim uh, por exemplo porque as crianças queriam um trampolim para, para fazer isso um trampolim com ou sem piscina? não, sem piscina você comprou uma cama elástica? Cama elástica. É... Comprou mas uma não cama não elástica. Não não, né? Porque senão estraga, né? Porque na hora que ele falou trampolim eu falei, vai pular ou não, se não tem piscina? Não, cama elástica. E aí, ah. e aí tive que esperar oito meses pela cama elástica. Não havia cama elástica. Oito, assim, assim. Esse... Mas, mas eu, eu, eu depois pensei, cara, isso era uma empresa canadense, uhum. né? e eu pensei assim mas está todo mundo com minha elástica agora mas qual é que é o qual é que é a questão e depois foi pois é é o covid vai fazer com que essa essa como você falou essa aceleração foi uma desculpa para tudo porque agora tudo é, é o covid ainda hoje para entregar para entregar você fala que a gente fala que é tudo online mas cara as coisas estão piores do que estão um ano para estão há dois anos atrás em termos de entrega prazo valor. de entrega... Motiva é valor. absurdo, cara. Mas a logística tá complicada de alguma é, coisa. É, mas o pessoal ainda pega isso aí e acrescenta né um delay em cima do, do negócio. Nossa. E depois tudo é desculpa do Covid, cara. É. Agora você é. vai e liga e fala, é, eu já paguei, faz três meses que já paguei, e ainda não... Ainda não se ah, mas isso é o problema do Covid. Isso, minha, minha, minha senhora, o Covid já começou faz dois anos. Você, você, você não se adaptou ainda? Pelo amor de Deus, né? Ô, Jorge, uma, só a título de curiosidade, outra coisa que mudou lá em casa durante o Covid, que na, na minha região, lá, todas as academias fecharam. Né? Tudo que é, é gym, tudo acabou. E eu e ah, Beto, a Beto gostava de ir lá, levar, fazer exercício e tal, não sei o quê. Jorge a também adora. A minha, a minha ah, garagem virou uma, uma academia durante uns nove meses, até começar a abrir aqui de novo. É puxado, velho. A gente viu muita coisa quebrada, bicho. Eu viajei agora, viajei agora para São Paulo, e, e já é o próximo tópico nosso aqui, né? Eu já posso até puxar aí de vocês, que é o seguinte: eu, eu voltei a viajar agora no segundo semestre. Né? A pandemia começou em 2020. Eu estava aí nos Estados Unidos, em Seattle, para o evento dos MVPs que ia acontecer. Você ia passar lá em casa até desistiu. Exatamente. E aí eu fui, fiz uma, fiz uma, teve um evento de IoT, fiz uma prova beta lá de do Azure 220, e aí começou notícias chegando, vamos fechar as fronteiras, vai fechar as fronteiras, o Brasil não sabe se fecha a fronteira, se não fecha. Ninguém sabe como é que vai ser e a coisa toda começou a rolar, eu disse assim, Juliano, é hora da gente embarcar aqui, vamos embora, cancelei tudo, tinha um evento depois que eu ia para aí, né, para Santa Clara, ia passar uns dias aí com vocês, e meu, ninguém sabia mais nada, era assim, negócio <risos> pô, lascou, né? E aí a gente ficou enclausurado esse período todo, fizemos uma viagemzinha no começo do ano, que eu disse, ah, deu aquela melhorada, aquele suspiro aqui no Brasil, né? Eu disse assim, ó, oh, parece que vai melhorar. Era mentira, né? Tipo festa junina, né? Olha a cobra, mentira! <risos> e aí a gente acreditou, fomos para Salvador, ficamos ilhados lá numa numa pousada na beira da praia e assim saímos de lá direto para aeroporto, máscara só faltava aquelas viseiras, aqueles negócios, né? Ai, graças a Deus não botei, né? Porque o né, já disse que não é bem assim agora. Agora tá começando a aparecer as verdades das coisas, né? Mas eu efetivamente comecei a viajar agora no segundo semestre. E viagem para nós, principalmente para nós três que estamos aqui, né? É business, é negócio. Se você não aparece não vende? Se você não vai no cliente, no meu caso aqui, não, a gente quer fazer interligação do, do chão de fábrica e fazer um gêmeo digital e tudo mais. Aí eu digo assim, ah, que bom, cara. Me manda duas fotos da planta? Eu vou dar uma olhada? E aí a gente conversa. Não, aí me descreve todo o seu processo fabril e manda por e-mail. Eu quero dizer assim, vai dar não. É sigiloso para a indústria que a gente tem que entrar, que o cara bota aquele selo aqui no telefone e tem um void no selo, né, se você, passa, você vai passar na saída se, se tiver, tiver um o o cara tem que ver as fotos, tem que ver os whatsapp os negócios todos, né, e você assina antes, dizendo que permite isso então é, viagem é algo necessário, você tem que estar às vezes ali na boca do gol, para ver como é que acontece o negócio, treinamento mas, e viagem igual a você, Jorge. Eu comecei a viajar também na, na virada do semestre. E a a primeira que eu fui foi para Dallas. Aí e, e de Dallas para cá, estou tô aqui na, na Flora Flor de Abimas umas duas vezes e para outros cantos de avião, particularmente de avião. A coisa a, a, as pessoas ainda estão muito tensas, é, tudo tá muito tá muito na flor da pele. Uh, yeah, não, não teve um voo que eu peguei até agora que não teve polícia em volta do avião para tirar alguém né, pra, que estava causando tumulto dentro do avião. Todo voo que eu pego tem algum tumulto. Ah, eu fui para Orlando agora esse final de semana, aterrizei aqui, para encontrar com um amigo lá em Orlando, eu resolvi, eu resolvi ir para Orlando daqui de falar o de trem, eu nunca fui de trem, vou de trem ver qual é. O meu trem ficou parado 45 minutos porque alguém no, no outro trem que estava vindo na, na direção contrária arrumou o tumulto, porque que não queria colocar a máscara dentro do trem e teve que a polícia pegar não. o cara dentro do trem. Máscara é assim, ó, Armando. Olha ó. o ó, cara se Muito bem, padrão de qualidade. Senhor, <risos> senhor, por favor. O senhor pode botar a máscara direito? Estou usando. Não, senhor. E o avião para decolar, né? O avião não pode decolar se o senhor não, não colocar a máscara e tal, não sei o que. A pessoa vai fazer assim. <risos> Pronto, pode ir. Não, não, senhor. O senhor tem que botar a máscara cobrindo nariz e boca. Pronto, pode ir. A mulher foi embora o cara faz assim de novo. Aí vem um aviso. Olha, você pode tirar a máscara somente... Somente para beber água. Não terá serviço de bordo. O cara voa inteiro assim, a garrafa d'água. Turbulência do cacete ficar segurando a garrafa d'água. Cara, qual é o objetivo de uma pessoa dessa? É, mas é, mas é, é exatamente por isso que a gente está onde está. Onde está? Isso acontece está? em todo lado. É, não é só no Brasil, não, não é só nos Estados é Unidos, Brasil, não é no Canadá. No é em todo lado, porque Essa eu é fui viajar eu vida não vida. fui eu não fui viajar a trabalho é na eu natureza. fui viajar a lazer, fui experimentar cara, porque eu ainda estou ainda eu não fico nervoso por mim, porque eu sei o que eu faço, entendeu? eu fico nervoso por outras pessoas que uh, acho que é aí, mas eu acho que no meio disto tudo toda a gente tá com a tolerância zero ah. e tá com o nervo a ah. flor da pele. pele qualquer coisa cá, que você tá faz você que usar. É, Eu já vi gente desse jeito. E assim, vamos combinar um negócio? É, tudo bem. Todo mundo Jorge, tem que usar mais. Jorge, quebraram o nariz da aeromoça aqui semana passada, Jorge. Você <risos> tá zoando. É foda, mano, é foda. Tudo quebraram o nariz da aeromoça na semana passada aqui, cara. Armando. Ah, tá é violenta aí, Armando. Tá Mas isso tá no mundo todo, cara. Olha só. Presenciei uma cena, eu. E eu sou desesperado com essas paradas, meu irmão. Porque, assim, eu acho que se, se eu uso a máscara e é lei, todo mundo tem que usar. Então não interessa. Não, não, não, não, não tem justificativa. Aí eu tô passando, tem uma senhora. Uma senhora de idade. A máscara tava assim, ó. Meu, a pessoa, às vezes, nem se ligou que aquilo desceu. É. Será que não custa nada? Você deixar de ser filho da puta e ir lá e dizer assim: oi, a senhora se incomoda de subir a máscara? E o medo de tomar uma na, na lata? O problema pô. é que às vezes a vozinha tá armada, né, mano? Assim, Dá assim, um cara dele. Dá um cara dele você. com uma porra de uma dose daquela. Eu vou dar mais meu cacete, pô. É. É, e aí, <risos> o mundo, esse é o nosso novo normal, esse desespero em que o limite individual. Agora, esculhamba, mais 100 pessoas com a nova taxa de transmissão RF de não sei o que, entendeu? E as pessoas, algumas, estão muito pouco ligando para o negócio. E é nesse ponto aí que eu, por exemplo, às vezes entro em pânico, brother. Eu fui agora para um evento em São Paulo, todo mundo sem máscara. Aí você diz assim, sem máscara? Aí dá aquele frio, aquele negócio, né? Você diz assim, mano, e aí? Fico, não fico, fico de máscara, fico sem máscara? Qual é o novo código? Qual é a nova etiqueta? Não existe. Você, não você existe. está de máscara? Tem gente que se incomoda, tá? Tem. Tem gente que olha pra você e diz assim, por que você está usando máscara? É. Aí eu já respondo, passei por essa. Porque assim, eu quero. Já passei por essa. Porque eu quero. E, velho, sei lá, cara. É assim. Cada um tem o seu direito individual, mas agora a gente está começando a discutir isso. E aí, o direito individual é, eu quero me proteger. Por exemplo, fui para a academia, fui visitar um cliente, agora, recentemente, no Rio. Aí voltei do Rio, comecei a sentir uma dor de garganta. Eu disse assim, opa, dor de garganta. Ah, fui para o Rio, eu, o quê, fazer o exame. Mas eu disse assim, não vou fazer o exame porque... Eu quero imediatamente ir para o hospital e tal, não sei o quê. Não. Número um, quero saber qual o problema. Número dois, eu quero ir para a academia. O Marco fica me sacaneando, mas eu estou fazendo diariamente. Entendeu? E agora? Mas tem só um mês e. A depois... gente acordou que não ia mentir nesse podcast. Não, não, e... só. A verdade. só a verdade. Era pode... só a verdade. Posso mandar a foto. Agora, a gente pode aqui também discutir que você comprou uma bicicleta daquela Peloton e não fez porra nenhuma. Quantos exercícios você fez? 17, já, já tem uns dois anos. <risos> <risos> então, assim, ok? Fique quieto aí com a questão é dos exercícios. Mas eu nunca eu falei, eu, eu nunca tempo. falei que eu ia na academia. Não, mas eu tô indo. Aí, eu chego na academia, tá o cara lá, sem assim, a massa. Aqui, assim. Aí eu vou lá na frente, com licença, pode pedir para não usar a máscara lá atrás. mas uma pessoa falar com o cara, o cara diz, não eu vi essa um dia desse velho. o cara diz assim, é que eu não consigo respirar direito. eu quase falei, porra, mas todo mundo consegue, por que que é só você é diferente, velho. não dá cara, não tem como. Aí você pega umas coisas que, assim, é pânico, é terror e pânico, e é um pouco do que a gente está vivendo agora, e eu acho que isso é só o começo desse novo drama. Para é Pra Jorge, gente que viaja aí, tá na estrada o dia inteiro, isso é um novo drama, cara. Jorge, de, de Los Angeles para cá, eu, eu tive que ficar escutando o comissário de bordo falar durante 15 minutos as regras que você falou da máscara. E o cara foi sarcástico, ele ficava falando, olha... Você pode tirar a máscara para beber, mas ficar com o um copo na mão, você não está bebendo. Então põe a máscara de volta. O cara tem que explicar essas coisas, parecida jardim de infância. É. Você tem que explicar as coisas em relação, como se, como se o cara tivesse uma mente de uma criança de 5, 6 anos de idade. É um negócio que chega a ser meio deprimente, mas. Um... Né? É uma coisa de... Fica... É sua responsabilidade. Você sabe o quê? É, é, Ele... Dá vontade de você ir lá e cutucar o cara e dizer assim, amigo, dá uma olhada pela janela, vê que a Terra não é plana e usa a meta da máscara. <risos> Compreendeu? Entendeu? A doença existe, é real. Agora, não custa nada todo mundo fazer o básico. E é, de novo, a problemática que a gente trouxe ali, né? A galera não faz o básico, mano. Tem que usar máscara em ambiente confinado e tal, não sei o quê. Eu quero estar lá com a máscara aqui, no negócio. E o que assim, a maioria das pessoas é. não, não entende é que elas estão expondo, se expondo, expondo, expondo todo mundo que está ao redor é. delas a, a, a um risco desnecessário. Totalmente. Lá, e, e, não não é, e não é só isso a parte do risco. É a parte que a ação dela vai fazer com que esta porra não acabe nunca, velho. é porque mas, é, o covid que a gripe que, pelo menos minha. se vacinar a gente já tá num grande caminho Marcos. não estamos num grande caminho mas, mas, isso isto gente, isto, isto vai ser a gente vai, a gente vai entrar isso vai ser tipo aquela aquela série do da malhação velho a gente vai estar tá na na vigésima wave porque a pessoa vai assistir a malhação como é que é você acompanha a malhação? Eu não acompanho, assim, gostei que vocês. falou que é, O nível né? baixou muito agora. Não, sim, não. Aí a gente vai ter que encerrar, sim, não. Você que não quer mais falar, é isso aí, ficar que trazer um tema aqui pra <risos> a gente parar, é isso. desgostoso. É só dar um exemplo de uma coisa que nunca acaba, velho. <risos> Acho que agora acabou, porque parece que a Globo tá demitindo uma galera lá. Não, <risos> não muita gente, não. O... Você, que você, lembra, você lembra da gripe né? A gripe suína deu, eu fui ficou aí para bonito, no, no auge. A gripe suína deu, deu, ficou uns meses e sumiu. Aquela, aquela outra gripe lá do Oriente Médio que também foi muito localizada, linguas movendo camelo lá e tal, deu, sumiu. Né? Antes de inventar a vacina, ela desapareceu. Então existem algum, algumas doenças né, de base viral que tem essa característica, elas vêm e somem outras, como a, aqui nos Estados Unidos chama de flu, é sazonal, todo ano tem não vai embora então os estudos que a turma está apresentando aqui é o seguinte agora a gente tem que aprender a conviver com esse negócio igual a gente aprendeu a conviver com a AIDS a AIDS é um vírus que não foi embora, ficou aí não, então o que, é que... que turma estava falando aqui esses dias é o seguinte, olha já chegou o momento que a gente tem que aprender a conviver com, com esse vírus é. porque ele é não vai embora. Esse aí é, é o tipo é, de. O vírus... que vai ser isso aí é assim, qual que é a minha, qual que é o meu, o minha grande preocupação, mano? Eu tenho visto aí, né, Armando e Marcos, né? Eu tenho visto aí muita gente do do meio da gente aqui de TI que precisa viajar. Fato. Ah, ou seja, eu fazia cinco viagens aí para North America todo ano e, e é necessário fazer, ou seja eu fazia aqui 40, 50 trechos aqui internos no Brasil todo não ano. Era, não era viagem turística para trocar não e fundo, era, era negócio não, não era brincadeira, eu ia, pô, eu tomava café num canto almoçava no outro, jantava no outro ia pra uma cidade, ia para outra, alugava carro fazia o cacete como é que fica pra gente esse negócio? Cara, alterou, mudou mudou muito eu antes disso começar, começar tem que aprender a conviver. Eu, di, eu antes tudo começar, eu tinha feito no ano 2019 128 viagens de avião, cara. Num ano. Entendeu? 128 viagens de avião, não, não, não é brincadeira. Um, mas as questões aqui é que realmente, cara, as coisas mudam, mudam muito. Ainda, ainda ainda agora estava falando isso com, com um amigo meu que também viajava e, e as coisas mudaram extremamente como é que porque quem sustenta neste caso por exemplo viagem aqui a, a, a empresa de, de aviação pelo menos é a minha opinião né e hotéis é business é viagens de negócios não é, não é o cara que vai viajar uma vez por ano, Muito ou difícil. duas vezes por ano, de férias. A não ser, ser Flórida, Orlando, né? Aqueles hotéis ali, laterais, a, a, na Califórnia, ali, que são específicos de tudo, mas são, são pequenos pontos, né? Quando a gente fala é. desse conglomerado todo, é business. E, e eu vejo muita gente falando agora, do mesmo jeito que romantizam né? o, o home office, né, o nego romantiza. Que agora tudo vai estar a um clique, que você faz um Teams, faz um Zoom e, e resolve o problema. Eu não tenho visto isso. Curioso. É assim, claro que diminuiu. É óbvio que se a gente puder reduzir o número de viagens, vai reduzir. Né? Isso é, é, ninguém quer. O povo acha que é muito bonito, né? Quando você diz assim, eu viajo toda semana. O cara diz assim, você tem sorte. Eu, às vezes recebo quando eu tô, posto um negócio na rua e diz assim, Pra onde que manda o currículo aí para você? para trabalhar viajando desse jeito. Aí quando dá a terceira semana, quarta semana, quinta semana, quando dá dois meses, o cara diz: ei, mano, Chega, de né? novo? Chega, Pô, né? O hotel? Ah, bicho, eu não aguento mais ir na porra do restaurante, aqui na frente do hotel. E a primeira vez é divertido, a segunda vez é legal. Né? Mas é, é óbvio que a gente quer, e vai tentar diminuir, e grandes empresas estão diminuindo. Políticas novas estão surgindo. Marcação de viagem agora tem que passar por duas, três aprovações. Coisa que antes era da alçada da própria pessoa. Dizia, meu, manda emitir o ticket na agência, você levanta, voa e vai embora. Vai lá fazer a visita. Mas, acho... Mas não é só isso também, cara. <risos> Há muitas empresas que faziam... E eu tava falando isso, ontem eu ontem falar isso com, com, com um colega meu, que ele está na pré-venda, e muitas das empresas que faziam pré-venda, você ia no escritório... É? você é que pagava era a empresa da pré-venda, né, para fechar o negócio e, e muitos dos das empresas que é o que ele fala ele diz, nós conseguimos manter o pessoal, não tivemos demitido ninguém, porque o nosso corte de viagem foi foi, manter, foi, manter foi brutal. brutal e então é. com essa poupança a gente conseguiu que realmente as, as pessoas tivessem no quadro não, e não despedimos rigorosamente ninguém, então mudou muito isso e outra coisa que estava a falar com ele é, por exemplo, você é, é, é daqueles caras que é diamante ou que é lá, lá da sua empresa aérea. Eu também uhum. tenho a minha. Como é que isso vai mudar? Porque agora já é o terceiro ano que eles renovam, não é? O ano de 2020, o ano de 2021 e eu agora tenho até 2023 ou que é para fazer. Só que para o ano, vai ser outro ano que ninguém vai viajar, cara é negócio viagem via aqui na América do Norte na, nos Estados Unidos lá dizendo aqui nos Estados Unidos o, o nível de viagem de avião já tá a, chegando próximo à pré-pandemia a turma já tá com o pé no avião a, a, a grande dificuldade a American Airlines cancelou 1500 voos esse final de semana porque né falar fator meteorológico mas a é gente para trabalhar não tem os caras ah, é. então são gente para gente para trabalhar juntando com o que o Marcos falou e agora essa questão de, da viagem de negócio só quando é altamente necessário no geral não vai ser isso me lembra muito Jorge uma discussão que teve antigamente quando começaram os serviços de streaming ela vai acabar com o cinema acabou <risos> com o cinema não vai ter mais cinema o cinema vai morrer não o cinema tá aí tá funcionando educação, muito hoje tá tudo bem é porque porque esse lance da viagem o que eu tenho experimentado no meu negócio na minha área de negócio que é um exemplo bem particular é que ele passou a ser uma, a, a experiência, a algo premium, não uma necessidade. Ele passou a ser uma experiência. Na hora que eu preciso ter aquele contato com a pessoa, para falar no olho a olho, tudo. no geral, não é necessário. Mas quando a experiência se torna necessária, aí a viagem acontece. Foi o que aconteceu aqui em Orlando esse final de semana. Foi o primeiro Ciclo Saturday, que é um evento de dados organizado pela comunidade. Foi o primeiro na América do Norte que foi uh, in person. Né? O primeiro que o pessoal apareceu lá para para compartilhar e foi todo mundo com medo de ver ter mais 100 pessoas ali no máximo eu não contei né mas eu, depois eu pergunto pro pessoal lá acreditei ter mais 100 pessoas no máximo todo mundo meio, meio naquela para tirar selfie com os, com os amigos que eu fiz que eu conheci pela pelos eventos virtuais é oh, você então claro, você bate uma selfie e os cara <risos> porque agora o lance é essa experiência já não é aquela coisa tipo assim uhum. se não for não acontece não se você não viajar vai acontecer mas se você viajar, vai ter um plus no negócio. Então, é o que você vai no cinema. Eu posso ver o filme em casa, posso ver o filme no meu celular, mas no cinema tem um telão, tem um som diferente. Agora vai ser a experiência. Uhum. A, gente vai, a gente vai ver que isso vai acontecer na nossa área de negócio também. Que a, a, a viagem... O grande... Para fechar o círculo, o nível de viagem na América está chegando a nível de... pré-pandemia. Aqui nos Estados Unidos. Mas as viagens... De lazer. Não. Onde as pessoas querem. Não pois é então a que, é que tá viagem de, de prazer. Oi? Tem muita gente com sentimento de que acabou a pandemia. Tem. Isso é um carinho. carinho. Eu não acho Tem que mesmo. é o sentimento que acabou. Eu acho que é o sentimento de saco cheio, velho. Ah. Que é o saco cheio de estar em casa, é o saco cheio disto. Cara, eu ainda agora. Ah, e vai começar agora, daqui nesta semana. O, o, o, o evento do Ignite. E na hora estava falando, cara. Eu já estava no Ignite. Se fosse o Ignite, realmente presencial. Eu já, lá, aquele... eu já estava vídeo? lá desde sexta-feira. Ah, assim, a é gente vídeo? costumava ir, a gente ah. costumava ir os três lá na, na, na e vendo lá as Casas Fantasma. Lá eu, fui. Na, na, na... eu fui, eu fui. Eu fui. Ah, em Orlando, cara. Eu fui, estava lá, final de semana. <risos> Esse ano ia ser New Orleans, né? O, o, seria, o seria. Que seria New Orleans, que também é um, é um negócio bom, né? E vocês acham que em 2022 a gente volta para os eventos presenciais? Eu acho que não. Assim, Cara, eu, grandes, eu achar, eu mesmo. não acho. Eu tenho a esperança, porque os eventos... Eu não sei, é a minha opinião, os eventos... pelo que eu falo com diversas pessoas, os eventos da Microsoft têm sido legais, mas há muita gente que não tem sido, não tem gostado, não. E muita queixa tem havido ah, mas um, tu não nesse aspecto. Quando era presencial. Ninguém tacava pedra também quando era presencial. Não, ah, reclamou sempre tem. Sempre não tem. Reclamou sempre, sempre tem. tem. Sempre tem. Sempre, sempre. Não, sempre tem, mas não é. Não é, acho que não é o. Não sei, se calhar é, não é o Rich que é o suficiente, não é não é aquilo né porque havia por exemplo a gente a gente tava lá e que era gente tava envolvido na comunidade né a um, maior parte das coisas do networking terminou né sim hum. mas aí voltou meu você acabou de reforçar o meu ponto a gente sempre discutiu isso quando a gente vai para o Ignacio para essas coisas tem as palestras uma e outra a gente quer tá lá porque não tem alguma coisa mais atraente no negócio mas no geral a gente está mais preocupado no networking. A gente não está muito preocupado nas palestras técnicas, até porque não. já tem vários anos que elas são, são gravadas e eu posso assistir depois Sim, offline. Né? Volta o meu ponto em, em particular. Você deslocar de as ver pessoas ver as ver de um lado para o outro é pela experiência. Isso. Mas a experiência é que faz com que o Ignite era aquele evento que você até já programava. Cara, eu lembro, eu, eu ia para... Quando, quando eu estava naquela questão de, de, de entrevista, a primeira pergunta é eu preciso de ir em dois eventos, era o MVP Summit e era o Ignite, um, vocês suportam? Não, não, com certeza, a gente quer que você vá, você vai lá representar a empresa, não sei quanto, beleza. Agora, hoje em dia, é, é, é, é tal questão você, você, você trabalhar trabalha de casa, trabalhando. Sim. É. você assiste um evento trabalhando, porque assim, no, no, no, no home office, que é tão lindo, né? Você ter a sua liberdade, o seu negócio, e tal, não sei o quê. Automaticamente você está 100% do tempo disponível. É verdade. Você trabalha. Não, não, não, não, não, não, tempo, não, não, não, tempo, não, não, você não, lá, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, você, é eu difícil. também não, dou, eu, não vou, eu não dou. Eu bloqueei é meu bom. calendário. Eu bloqueei meu calendário agora. Há uma percepção de que qualquer espacinho que você tem no calendário, você vai e coloca uma, uma reunião, coloca você uma meeting lá. idas desde banheiro, velho, é, é impossível durante o dia. Porque vai se, você você agora vai, dizer, vai vai falar agora Armando, você coloca 15 minutos de break. Lá às 10 horas da manhã. E se der vontade, às 9 horas, você aguenta até às 10? É isso? É. Vai ter que comprar é. aquele tubo, sentar Não naquela pagar, cadeira. comprar <risos> <risos> Galera, o que, que vocês acham de 2022? Você acha que é um 2021 estendido, que a gente está vivendo agora no final? Acho que a onda tá boa, né? de Estamos vendo a luz aí no fim do túnel, estamos vendo um... um uma melhoria de números, né? Hoje em dia, todo mundo acompanha números, né? Então, percentual de vacinados, percentual disso, percentual daquilo, né? E o que, que você acha de, de 22? É assim, eu, eu vou te falar, eu já estou com, com, com 22 começando, né? No formato que começou 19 e que começou 20. De evento já marcado, de passagem já marcada, ou seja, eu estou em Las Vegas agora, no começo do ano, para cobrir a CES... CES vai acontecer no modelo híbrido, que eu acho que é uma coisa que para quem faz o evento dá 300 vezes mais trabalho, mas você permite né, essa, esse acesso, essa, digamos, democratização aí de acesso, né, porque às vezes o cara não conseguia ir, é difícil. Agora, a experiência, cara, assim, eu, eu vivi CES 2020, antes da pandemia, vivia 2021 que foi 100% digital, que para mim foi uma porcaria, né? Do mesmo jeito que eu não gosto do Ignite. Eu não, não, eu acho que ele tem bons conteúdos, sim, mas você sai do conteúdo, você vê as empresas que estão aplicando aquilo ali naquele, naquele expo hall, depois você vivencia a tecnologia com profissionais que a entendem naqueles laboratórios depois você tem reuniões onde você consegue sentar e conversar com as pessoas, porque o digital tem limites que às vezes você não teria no, no o pessoal. Digi, o digital é uma porcaria, porque não dá para pegar swag. Esse é, que, esse é o problema. A real é essa. Swag não também swag. é uma parada que é foda. Não? É. Sem swag é, é tenso. Não? Não, não, é ruim. Sem swag é muito tenso. Mas o que, que vocês acham de 22? Eu acho que 22... Vai ser o ano de transição porque acho que vai voltar a tudo, possivelmente em 23, porque o ano, 22, o ano, o ano 2020 foi aquele choque, aquele back que todo mundo teve, né? O ano 20, de 2021 estava todo mundo à espera, de, ou pelo menos no primeiro trimestre, primeiro semestre, estava tudo é. à espera da vacina e era a vacina e a conversa era a vacina agora já a maior parte das pessoas estão vacinadas, né? Uhum. Pelo menos com uma dose está uh, tá vacinado. Uh, aqui já estão a começar a terceira dose nos Estados Unidos, pelo que eu também já, também já vão na terceira dose para alguns casos e tudo Pronto, muito mais. Uh, e por aí fora. Mas eu acho que o ano de 2022 vai ser o ano em que vai ser, vou utilizar as palavras do Armando, vai ser o ano da experiência. Agora, Olha, eu vou ficar com as palavras tomou... vacinas que a gente tomou. Mas foi ficar... parte da experiência. Agora, agora o canal vai embora de vez. Agora é... <risos> Esse foi o último vídeo. Uma fala dessa foi o último vídeo que eu postei. <risos> eu, vou, eu vou ficar com, com, com as palavras do filósofo Lulu Santos. E vou repetir que nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Meu Deus. Meu é Deus, nada. É pronto. Não, não. Na... Tá bom a gente é, vai experimentar eu... fronteiras abertas não, Os Estados Unidos abriu para o Brasil aí ó agora dessa semana aí já pode já começa a meter visto de novo e tal então <risos> isso é voltar ao normal Ah né você tinha uma restrição que agora foi retirada legal mas será eu que, acho é que o problema? sentimento ainda não é bom o sentimento ainda é de medo ele de, pavor, é... de tudo é... de todos os lados Lulu Santos copiou Platão quando ele disse que o, uh, o filósofo quando Sim. disse que ninguém se banha no mesmo Rio duas vezes uh, se a gente for olhar para 2022 para 2023 com a expectativa que vai ser 2019 vai ser todo mundo frustrado ninguém ah, né, nunca vai ser igual como era antes nunca e essa é uma realidade eu acho que vai ser melhor eu acho que eu acho que vai, vai ser muito, da legal. Da vai muito legal vai ter coisa diferente a cabeça das as pessoas vai estar diferente a gente vai valorizar muito mais, nem né, evento como o Ignite, por exemplo, a gente vai valorizar muito mais uh, o networking do que as palestras técnicas propriamente ditas. Uh, vai ter um monte de gente exacerbado também que vai ter que tomar cascudo para poder entrar no lugar. Vai, vai, vai, a experiência vai ser outra, vai ser um, um negócio de diferente. A minha expectativa é que vai ter muito sué que estiveram dois anos a poupar dinheiro, né? E acho que nesse ano vai ter o Swag antes de chega. É, as companhias aéreas vão ter que liberar três malas de graça. Bom, bom a gente já andava com uma extra, né? Quando ia para evento. É. Com uma mala extra, né? Cara, ridículo, né? A minha mulher falava isso, que era ridículo. Como é que você Teve viaja um com uma mala dentro da um um outra? Não, eu vou, fazer vou trazer o Swag. Quatro casacos na minha mala. Nossa, velho, que coisa absurda, né? Mas é, é exatamente isso. A gente vai viver agora um momento onde coisas que a gente não dava valor, agora a gente vai olhar e vai dizer assim, tu lembra quando tu estava em casa com a mesma roupa, porque tanto faz, né? Interessa, entendeu? Fala a mesma roupa, é, é você é português, tá com a mesma roupa, né? Vocês dois tão bonitinhos. É, a gente combina, a gente vai no mesmo. Não outlet. recebi o um e-mail para botar a camisa azul e fiquei fora do esquema. A, a gente vai no mesmo outlet, a gente compra junto. <risos> <risos> Mas olha, essa do outlet é outra. Porque eu ia para as viagens, né? E, e comprava, por exemplo, eu utilizava as viagens para ir no outlet, comprar tênis para as crianças, para ir para escola e tudo mais. Me lasquei. Acho que com esta pandemia, agora o Você atleta bom, ir para os não, Estados Unidos, cara. já não ia mais e pronto. E acabou, cara. E esse aí bom do dinheiro, né, não é coisa boa. Isso aí do Canadá é. Não, o atleta, o atleta é bom nos Estados Unidos, cara. É, o atleta no Canadá é. Não, não, não é por é pres... isso. Não, não. Ah, vocês fazem parte daquele pessoal que é pra, é pra Ceário, pegava um carro, descia até lá a fronteira com o da no outlet lá em Portland. Não, Ai. já fui comprar computador lá, porque lá tem imposto zero. Já ah, lá, entendi, lá. tá certo. Mas eu comprei porque eu estava passando. O cálculo, de descer da gasolina. Eu da acho que essas coisas vão voltar como era em 2019. Essa aí eu acho que <risos> Não, mas eu e em Portuga fazemos coisas além, né? a gente ultrapassa a gente é, uma, é uma barreira. Bom, vamos encerrar, né? porque senão daqui a pouco a gente entra em outros detalhes, mas eu acho que a, a, a mensagem que fica né, é que está voltando, ou seja, estamos né, é, vivendo aí esse novo, essa nova era, digamos assim, né, para não trazer esse novo normal, porque eu acho que isso é, também não funciona mais, e vai realmente mudar a forma de perceber, né? Você já, você já muda isso hoje quando você vai num restaurante, né? O restaurante hoje, a pessoa diz assim, esse produto não tem. Antigamente você ficava puto, hoje em dia você diz assim, é normal. Tá tudo certo. Traz outro. Demora um pouco, aí você diz assim, se eu estivesse em casa, eu estava esperando o motorboy chegar, o negócio ia chegar todo derramado. Então, assim, tá legal, véio. A gente começou a ter um sentimento né de, de tranquilidade maior, às vezes, em coisas que a gente estressava por nada. E é a tal da experiência. Yeah, é, é. É, é o, meu, vamos viver o um negócio? Vamos, aquele chope que a gente tomava ali, antes era idêntico ao que você tomava em casa e tal, não sei o quê. Você disse, assim, ah, é muito melhor tomar lá em casa, tal. hoje em dia não. Porque ali na rua tem seu amigo, tem outra coisa. Aquele chope ficou mais gostoso, tal. de repente. né Então, é acho que isso aí é a mensagem que fica né desse desse período ruim né da nossa história mas bom também para para se aprender a dar valor em algumas coisas né? com certeza e que que a gente traz né e lançamos aí uma nova uma nova temporada né em breve voltaremos aí com, com o nosso trio aqui para falar de Ignite, quem sabe né que acontece agora essa semana vamos depois retomar aí as nossas conversas técnicas essa foi mais um, um bate-papo aí para a gente trazer esse, esse sentimento, né? Do de, que tá repente, a gente, de, de repente, quando você me chamar de novo, eu já estar lá do Havaí, que eu vou tô passando um tempinho lá. Olha aí, ó. É. Tá Só difícil, tirando, é, tirando onda, onda velho. é impulsinho, É impulsinho, É, o Armando, o Armando é terra plana, né? É. Não dá, não dá não, tem jeito, não dá. não tem jeito não. Bom, beleza. Muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado pela participação aí de vocês, Armandão e, e Marcos. Vamos... vamos marcar Obrigado pelo convite. Falar, pra pra Obrigado pelo convite, foi um prazer. E, e na próxima vez, eh, não manda mais e-mail para o Armandão para combinar a cor, não. Você vai para o Havaí. Não vale a pena. É, é. Armandão vai para o Havaí, não vale a pena. Eu vou Eu arrumar o laptop à prova d'água vejo vocês lá da prancha de surf. Ah, é. Ah, mano, com esse peso não dá pra surfar, não, filho. É igual quando ele tá falando de kart. Ele já desistiu, já botou a filha pra correr, porque ele viu que o kart não andava com ele. tô fica de fora olhando botando foto da filha. Bom, é verdade, caramba. é verdade. Valeu, Essa foi outra coisa da pandemia. O, o, o, o peso da terra aumentou, né? O peso da terra aumentou, o meu diminuiu porque eu tô na academia. Exatamente. Você vai na academia, né? Pô, sempre. Eu não comprei com certeza, com certeza, aqui, certeza. eu estou sempre na academia. Isso. Bom, encerrando aqui nossa edição, quero convidar você que está me ouvindo aí, para se cadastrar, né tem um link aí na descrição, a gente vai estar tá fazendo a cobertura da CIES agora em 2022, evento que lança as tecnologias para o ano, né? Então, com certeza vai ter muita coisa legal, certamente teremos muitos produtos malucos aí também, né que vão entrar aí no hall, e Vamos marcar, vou trazer aqui meus, meus coleguinhas que estão sempre aqui presentes, né? já carimbam o passaporte sempre aqui no canal, para a gente discutir alguns produtos legais da CIS também. Então, fique ligado, faça a subscrição aqui no, no, no formulário que está na descrição para a gente mandar em primeira mão para você. Armando, valeu, querido. Marcos, obrigado obrigado pela participação de vocês. Grande abraço ainda para todo mundo e nos vemos no próximo episódio. Até o próximo, um abraço. Tchau, até o próximo.